Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre estou de volta aqui com ele, meus amigos E aí, manos, hoje é Alanios dos Clash aqui Alanios aqui das mecânicas diferenciadas, dos Clashes e tudo mais, porque sim A Japan Expo, que tá rolando aí, né, que já deve ter terminado na verdade Rendeu bastante conteúdo de Street Fighter 6, cara, inclusive Coisas relacionadas a mecânicas aí que a galera que teve a oportunidade de jogar lá Pegou, começou a destrinchar e tudo mais E é sobre isso que nós vamos trazer aqui pra vocês, pessoal Porque tivemos mudanças significativas aí Se comparados aos jogos anteriores Principalmente o 5, né? Que foi o jogo anterior aí Que foi o último jogo, na verdade Então a gente vai mostrar pra vocês essas mudanças E comentar um pouquinho acerca disso E como isso pode influenciar no gameplay também Já deixa seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra é do YouTube: se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanios. Deixa eu trocar a nossa tela para a gente poder começar a ver o primeiro tweet aqui que o nosso querido Alanios achou quando ele estava pesquisando aí. Desse perfil aqui, galera: ó, Nurse Lee. Se vocês quiserem acessar lá, poder dar uma conferida depois também nos conteúdos que ele está postando de Street Fighter 6, né? Fiquem à vontade. O primeiro deles, né, Alanios? ele diz o seguinte, dos testes lá nas verificações, nas análises que ele estava fazendo no gameplay que eles disponibilizaram lá da demo, da Japan Expo e tudo mais ele percebeu que as EX Fireballs sofreram mudanças universais significativas no Street Fighter 6 como vocês podem ver aqui no videozinho, eu vou aumentar daqui a pouco pra gente poder ver com mais calma também ele fala aqui ó, EX Fireballs dominam as bolas de fogo regulares, ou seja os poderes normais, né? um Hadouken comum, ele não vai conseguir passar por cima de um Hadouken X, por exemplo, entendeu? O Hadouken X vai engolir o Hadouken normal e não importa se você deu um Hadouken X ali, você conseguiu mandar o primeiro, aí você vai mandar o segundo, não adianta. Vai absorver da mesma forma como ele tá explicando. E aí ele fala aqui ó, zoners ou zoneamento ficarão ainda mais loucos. Mais exemplos rápidos para Chun-Li e Ryu, aí ele tá mostrando aqui embaixo o um videozinho. Deixa eu até aumentar aqui agora, só pra poder mostrar para vocês, pessoal, enquanto vocês vêm vai comentando aqui, né Lance Reparem que a gente tem aqui o Kikoken da Chun-Li, lá ela mandou o um amplificado e ele ainda conseguiu, né Alanis? Absorver uhum. dois Hadoukens do rio, olha lá, ó Um, dois E ainda tudo nessa, nessa mesma trajetória de tela, né, brother é, e ainda recompensou com dois hits no final, né? Isso é uma mecânica que eu acho bem interessante Geralmente você tem danos no Street Fighter esse lance de que uma magia é mais forte que a outra e tal, coisas assim É, eu não lembro direito como que tava no Street Fighter 5, Mas uma coisa que eu tenho certeza é que você não tinha esse clash da magia que vai engolindo a outra e ela vai andando na tela ali Geralmente ele para, engole ou anula ou dá os hits ali e tal sem nenhum efeito muito, muito grande né e a, a, o legal é que agora você vê a trajetória da magia, né, enquanto tem o Clash e tudo mais, tem uns efeitos muito bons E eu, eu achei que eles fizeram de um jeito muito legal, né, inclusive mostrando o Clash ali e tal, e a magia ainda, eu achei isso bem da hora É, uma coisa que é interessante, assim, eu joguei pouco Street Fighter V, tá pessoal, então assim, tem certas coisas que eu posso não lembrar mas até onde eu me recordo, aí agora vocês podem me corrigir, tá? Nos comentários, se não foi isso que eu vou falar agora. Por exemplo, se a gente mandava uma magia IX e tivéssemos tempo hábil de mandar dois projéteis, o segundo, quando ele pegava, eu acho que fazia magia IX no 5 sumir. Ela não continuava o trajeto dela, tipo, livremente, igual está sendo mostrado aqui. Então eu acho que é por isso que o cara está trazendo dessa forma, falando que agora as IX Fireballs têm prioridade máxima com Fireballs que são comuns, vamos dizer. Então ele está apontando isso com uma grande diferença dentro do jogo Até onde eu me lembro No 5 Era assim Entendeu? Tem também uma coisa Que é bem notável Nesse vídeo Que é a velocidade das magias Tem um, um momento ali Que o Ryu manda o Dendin E a, meu, a velocidade Que o negócio cruza a tela É incrível Sabe? É, as magias estão muito rápidas Nesse jogo Eu tô achando isso Super legal, né? numa demo do Street Fighter V, né? das primeiras, as magias lá eram extremamente rápidas A gente até, quem deve lembrar aí, aquele trailer onde o Ryu ativava o, o V-Trigger dele, quando era experimental aí, ele começava a mandar magia e enchia a tela de Hadouken lá Acho que o Ryu achou um link tinha alguma coisa, que mostrava alguma coisa assim Se eu não me engano era o Ryu, começava a mandar Hadouken e não parava mais, né? Porque o negócio ia numa velocidade absurda Então acho que eles tiraram um pouco daquela ideia Sabe, para trazer aí implementar, implementaram de modo normal dentro das, das magias do jogo. Né? Todas elas estão bem rápidas. E o zoneamento dentro do Street Fighter né, é sempre aquele lance de risco e recompensa. Né? Então, a gente tem falado bastante sobre isso, né? vocês podem notar, mas dentro do Street Fighter sempre tem aquele lance de. Você quer mandar magia Você manda Mas tem a distância certa Pra fazer isso É E essa parada Desses projéteis aí E né? Tancarem os projéteis comuns A gente já percebeu <risos> Que você utilizar golpes E Absorve a barra de drive também Consome na verdade Não absorve Então Você vai ter que equilibrar Você tem os recursos defensivos Que você ainda pode usar Como Drive Impact Rush Reversal E tudo mais E tem que casar também Com os momentos Em que você pode Ou não ali né Os que valem a pena Na verdade Você utilizar esses golpes E Eu acho que pode Deixar o um negócio um pouco equilibrado Porque se você vai nessa mentalidade aí De tipo, pô, vou ficar usando Magia o tempo inteiro aqui Porque vai absorver as Fireballs do cara se ele mandar Tem que pensar direitinho nessa ideia Porque se o seu Drive gauge acabar Você ainda fica sem Magia Sem recurso defensivo e ainda fica um tempinho bom Até sua barra de Drive recarregar E aí Alanis, nós separamos aqui mais alguns tweets São mais dois para poder mostrar pro pessoal Que é o seguinte, um deles aqui é um que o cara tá mostrando O Luke, né, com a sua movimentação Insana aqui, né, ele dá um Shoryuken em um ataque da Chun-Li, os dois Ners né, atacam ao mesmo tempo, pegam os golpes e tudo. Só que esse Shoryuken que o Luke dá ainda consegue mandar a Chun-Li pra cima e dá tempo dele ativar um Super arte nível 1, como a gente pode ver aqui no videozinho, né? Deixa eu até aumentar aqui pra vocês verem, ó. Ele dá os pulos, ela lá, mandou o Shoryuken junto do chute, do chute da Chun-Li que pegou embaixo, ela subiu e o cara ainda emendou um Super arte nível 1, cara. Então, assim, é uma coisa que o rapaz tá até comentando aqui no Twitch, né, Alan? Olha lá, ó. Isso vai ser muito frequente agora em Street Fighter 6. Eu me pergunto se é possível para o Luke se esgueirar em um X and Blast. Sua trajetória é muito mais rápida em Street Fighter 6 e depois cancela EX em Super? Tipo assim, ele tá falando da movimentação do Luke, né? Porque a gente sabe que uhum. o Luke no 5, ele entrou como um personagem extremamente cabuloso, assim. Galera falando que era muito roubado e tudo. Aí vamos ver como é que vai ser esse negócio do look E o cara já tá meio que prevendo algumas coisas pro personagem com base nesse vídeo aqui, né, cara? E aí, pra poder finalizar, cara, já vamos puxar isso aqui de uma vez Que essa, pra muitos, eu acho que vai ser a mais significativa de todas, cara Que é o terror de muita gente no Street Fighter V que é o bendito do cross-up em corner. Que vocês podem ver aqui. Já vou até aumentar o videozinho aqui pra vocês verem, ó. Desde o início, ó. Vocês podem reparar que no Street Fighter 6 o cara tá colado no corner. Vocês lembram daquele cross-up que a gente tinha no 5, né? Dá uma voadora, o cara vai passando pro outro lado mesmo no corner. Olha lá, ó. Galera, eu tava falando, explicando o um negócio pra vocês. Tava em outra tela, agora tá na tela correta, tá? Desculpa aí. <risos> Foi falha aqui do botão do negócio que não trocou no momento. Mas aí, ó. Agora tá aparecendo pra vocês, ó. O look do 6 e o look do 5 na direita aqui Ele vai fazer a voadora lá, ó e aí vai rolar o cross-up no 5, aqui na direita, e no 6 eles retiraram, como vocês puderam ver aí. Agora tá certinho, perdão, pessoal. Pode continuar, Lent. Então, o que que acontece? Cross-up é uma estratégia que faz a gente sofrer muito, né? Esse no canto, pessoalmente. Porque você precisa prestar atenção no pulo que o cara tá fazendo. Pra quem é um, jogador, é um jogador menos experiente, isso daí é a estratégia que vai fazer o cara perder. Porque o cross-up no canto ali, no momento decisivo do combate ali, é a vitória de quem tá fazendo o cross-up, entendeu? Tem pouca gente que que sabe lidar muito bem com isso, é muito difícil de lidar com isso, na verdade, cross-up no canto. Se você quer fazer um antiaéreo, o cara não vai fazer autocorreção, ele vai ir pro outro lado, e aí você tá na desvantagem, sabe? Então o máximo que dá para você fazer é esperar, é defender e tentar reagir na hora que o cara cai no chão. Se você tentar fazer algum antiaéreo, fazer alguma coisa difícil de acertar, é uma situação que mantém você sob controle e sempre acaba ficando no guessing game, tipo, o cara vai pular neutro ou ele vai pular pra frente? E muitas vezes, na hora que a gente percebe que o cara tá pulando pra frente, que vai ter o cross-up, já é tarde, né? Existe aí tempo de reação, né, do, do ser humano aí, que entra nisso. Então, quem tá menos treinado, né, a reagir a situações, sofre muito com esse tipo de questão. E aí agora não vai mais precisar, é só pra segurar pra trás, né, se o cara pular da antiaéreo. Isso aqui realmente é uma mudança bastante significativa, assim, eu diria, para o Street Fighter 6, com relação ao 5, porque é uma coisa que incomodava muita gente e realmente não fazia sentido. O cara, você tá no corner ali, o cara pula nas suas costas no corner e ele consegue trocar de lado, mano Realmente não fazia o menor sentido, pelo menos pra mim Mas eu achei uma mudança muito bem-vinda aí, vai, dar, vai ser um alívio pra muita gente e tal E por enquanto é isso, minha gente Nós temos outras coisas relacionadas aqui ao Street Fighter 6 pra poder trazer pra vocês que vieram aí do Japan Expo Mas a gente vai trazer em outros vídeos pra vocês Isso aqui foi só justamente pra gente poder comentar acerca dessas... Pequenas mudanças em termos de mecânicas que eles estão implementando no jogo pra gente. E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que, é que vocês acharam, mano? Dessas mudanças, principalmente essa do cross up ali no corner, cara. O que, é que vocês acharam dessa mudança? Eu quero muito ver os comentários de vocês acerca disso aí. E o que, é que vocês estão achando também dessas mudanças de modo geral que o Street Fighter tá trazendo. A gente vai adorar ver os comentários de todos. E não se esqueça novamente de deixar o seu like, não se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui. Um beijo. Para todos vocês, até mais. É? Vamos!